Não chega. tem cor, tem gosto. Eu diria, elas são permanentes. Elas retornam, elas ressignificam, elas ressurgem ou surgem novamente. Às vezes, muitas vezes, a gente pensa: olha, no frade tem. Vou abrir uma dentro aqui para dizer para é No frade tem uma, um, um, um, uma, uma espécie de um, um rito fúnebre. É um rito. Aquilo é um rito fúne, que é uma, um rito ligado à festa de carnaval. E aquilo sempre me, me, me deu uma.. Sempre pensei, em, me, me questionando por que, que aquele pessoal, junto com Almir Santos, e o nosso professor aqui chegou, e ali, é o Alvine Frade, professor de história recém-formado, e por que o Almir inventou isso, meu Deus? Não é como que eles inventaram isso? Esse pessoal na cachaça. Um, um, um rito chamado o enterro dos ossos do boi depois da festa do carnaval, inicia-se a paresma eles pegam o um boi pintadinho, que eles brincaram todo o carnaval eles pegam a boneca, todos os acessórios que serviram da folia, da alegria na folia e des des tiram toda a roupa como se estivessem tirando o couro né? fica só os ossos, a caveira, fica só caveira, não é esqueleto, não, fica caveira, né? que até essa noção de esqueleto para caveira tem estudo, tem estudo historiográfico que fala, desde quando deixou de ser caveira para ser esqueleto, deixou de ser esqueleto para ser caveira. Então nós temos as caveiras, está lá uma caveirinha, nós temos as caveiras mexicanas que são famosíssimas. Então, o que acontece? Eles lá começaram, então o que acontece? toda bebendo umas cachaça o boi lá o boneco lá, não é vem. fica tudo na rua lá, tudo, desfila e tal, tá? e à noite depois de todo mundo beber muita cachaça muita coisa, eles pegam um, um surdo, né e saem, eu tenho foto de tipo, você está vindo, eu tô pouco, e eles saem, eu, eu escrevi isso no meu TCC e eles saem com um surdo, na cabeça bum, bum e os bichos junto com eles, eles desfilam fazem o um roteiro do carnaval o mesmo roteiro, onde eu te passava eles passam com, com, aquele, com aquele rito fúnebre, fazendo a despedida dos bonecos e do boi, e fazendo sátira aos políticos, às fofoqueiras, né, às pessoas no lugar e, e às políticas. Então, eles gritam assim, eu, como ia ser, eles faziam sempre a brincadeira comigo. Aí ficava BUM, BUM, e eles vão, todo mundo de vela acesa, né, eles caminham pela rua com vela acesa e BUM. Aí um diz assim, meu pai morreu. Aí o outro lá atrás grita, morreu de quê? Aí o outro que está na frente, morreu de emoção. Aí o outro grita, a próxima morreu de Conceição. E eles vão fazendo esses versos, matando os políticos. Matam o prefeito, matam o vereador, mata a fofoqueira, da dona que indicou lá, que o cara estava tá namorando, Por exemplo, o cara arranjou a namorada, filho filha dona, dona da selva. Eles vão fazer um verso para matar a selva ficando com as pessoas e até chegar no centro, da onde o boi saiu e os bonecos e eles tocam fogo. Aí termina. E eles comem muito churrasco, porque eu estou numa paredes, não se come carne. Né? Você já começa com quaresma foi quarta-feira de cinza, você já pôs já os seus pecados, mas eles comem muita carne naquele dia. E faz um churrasco, bebe, etc. e, tal, e queimam aquele bolo. Eu achei aquilo super interessante, achei aquilo muito cultural. Achei aquilo que eu, aquilo deveria ser preservado, enquanto cultura, e comecei a pesquisar aqui. E encontrei com a América, del Crioli, que me ajudou a dar cabo naquilo. Gente, o que, é que nós descobrimos? A Mery sobre isso, esse tipo de, de, de manifestação, de ritual, de festas. Isso, isso se origina em Portugal, olha só. Olha como é que a memória tem esse poder. Na Colônia. Isso é trazido para o é. Brasil chamado o enterro, é, o enterro da velha. Serração da velha. Serração da velha, porque tem uma... da velha. exatamente. Velha é fiúdo, tem uma velha... Do boi, né? É, você pega a velha, ela é feita de palha ou de madeira, você pega ela, vai fazer o enterro dela, e eles vão serrando. Vão serrando a velha e vão fazendo os mesmos versos. Hum. Né? Da velha, implicando, matando o político, fazendo a mesma sátira. Gente, se entrevistaram tá Eu Nunca viu falar essa encerração da velha. Eu nunca viu falar. Ninguém com isso. Ah, o pessoal eu, Fulano, Ciclano, meu tanjo, o pessoal não está é. aqui no Fábio há muito tempo, não sei o que, está prosa. Olha a memória como se manifesta. Eu analisei a presença da memória. né? Essa memória, eu tô, usei um, um teórico bacana de memória, um risco sobre isso. Ela se manifesta sem assim, conhecimento, né? porque ela tem gêmeo, tem cor ela tem ressignificado, significado, ela aparece, ela volta, porque ela é, é, é um instrumento social. Né? E foi isso que eu quis dar para a minha pesquisa de estudar a memória. É complexo. Isso só foi possível a partir da Escola dos Análises, que a gente vai começar a estudar aqui, que antes, porque a Escola dos Análises, né, a partir do século início do século XX, proporcionou que a gente também serviço no contexto historiográfico das nossas pesquisas, sensibilidades, né, a problemática. A gente vai ver que isso vem dos franceses. Isso vai seguir. vamos ver que o estudo da morte também passa por isso. Então, por isso que a memória tem cheiro, tem cor, tem gosto, né? E ainda, demasiadamente humana. É esse é um texto, é um falimento um texto da 16ª Semana de Buseira, extremamente profundo. Por isso que eu escolhi esse pedacinho, sabe, para abrir a amostra, porque eu tenho que escrever os textos, talvez alguém me obriga, faz uma confusão danada. Aí eu começo a, a, a, a, a me colocar. É com essa perspectiva que propomos analisar como um enforcamento, dois assassinatos e três sepulturas se tornaram elementos significativos de construção da memória Macaense. Entre 1855 e 1910. Firmamos como instrumento de reforço do imaginário, entre aspas, na sociedade macaense. Com relação ao tema morte, em maiúsculo, a opção por enfocar tal assunto na perspectiva da história de macaé é a crença de que a temática aqui abordada os possa contribuir significativamente para o estudo da história regional e local, na medida em que a história da morte e dos cilindérios da região, aqui estudada, no caso é Macaé, nos conduz a aspectos fundamentais do passado de Macaé. Um estudo que não se encerra no passado, posto que isso nos permitirá refletir também sobre a importância do patrimônio material e imaterial. Existentes nos cemitérios macaenses e de como o seu conhecimento pode contribuir significativamente para a difusão do processo de educação patrimonial, que é o nosso caro chefe